Meus amigos, estamos aqui na Feira da Atesenato em Caruaru, com o nosso amigo José Maria Lima. E você que acompanha o canal dele, vai dando um like, se inscrevendo, clicando no sininho. Essa visita do meu amigo José Maria Lima na cidade de Caruaru, na Feira da Tezenato, está sendo sensacional. Um grande abraço e vamos continuar conhecendo um pouco, mostrando a feira para o nosso amigo José Maria Lima. Olha só, gente, aqui, ó. Uma cortina aqui, ó. Feita de concha, aqui, ó. Olha que maravilha aí, ó. Cortina feita de concha, aqui, ó. Deixa eu mostrar um negócio pra você, legal aqui, ó. Olha só, gente. Isso aqui é a muringa, ó. Você apanhava por aqui, ó. E tem uma torneirinha aqui, ó. aqui, gente, as bicicletinhas, ó. Feitas só com madeira e cipóia. O cestinho. Meu pai trabalhava com esse pó no Pará, ó. Olha, que bacana aí, ó. Olha, isso aqui é pra planta, né? Olha, aqui é os carrinhos de mão, ó. Olha, os carrinhos de mão aí, ó. A rodinha lá, ó. Aqui, ó. cesto aqui, ó. Isso aqui é de bambu, né? Olha só, hein? aqui é a simulação de uma porteira, ó. Ela abre é, ó. e fecha aí, ó. Caruari, Pernambuco. Caruajú Pernambuco aqui, ó. Aqui, aqui, ó, Lampião e Maria Bonita aqui, ó. É Obrigado, viu? Olha só, gente, aqui nós estamos na feira. Deu um dia bom hoje porque não é o dia da feira mesmo. O é, dia da feira foi ontem, né? Foi ontem, mas a feira contou aberta, ó. E a gente deu um dia legal que a gente pode fazer alguns vídeos. Olha só que bacana, ó. Lembrando mais uma vez, aqui é a feira de Caruaru, feira de artesanato. Tem muita coisa que não vai poder mostrar, porque é muita coisa bonita e é muito grande. Olha só aqui, ó. Isso aqui é uma cadeira tipo balança, ó. Você pendura lá na viga da sua casa, só pôr lá um... um, um ali tem um gancho, né? Você põe na, na, na viga, na sua área, ó. E vai se balançar aqui, ó. Olha só, gente. Aqui na frente, o, o rapaz aqui tá confeccionando aqui, ó. Isso é um balanço isso é pra planta. Planta? Olha só, é. gente. Isso é para varanda, né? É, daquele tipo ali. Tá ali dentro. Olha só, gente, aí, ó. É, aqui, né? É. Olha só, que tá aqui pronta aqui, ó. Isso aqui é a feira de do Caruaru. Só vocês fazerem aqui uma visita, aí E vocês tiveram de vir aqui. Maravilha aí, ó. É. Aqui você desmancha a corda ou já vem assim mesmo? Não, ela já vem pronta. Já, já vem pronta? Essa parte aqui, essa parte aqui é feita do, do agave, de agave. Isso aqui é feito de agave. Agave, né? É, a fazenda de Lornado Fonte era plantada 70% de agave. Tinha um, tra, tinha um motor grande, né? Que, que moía as folhas, as folhas e fazia fibra, né? Ou seja, uhum. saía é fibra, não é isso? Aí. E ele vendia pra, aqui pra na cidade de Caruaru, no Atacado, para fazer os artesanatos, em Recife também. Era um grande homem de poder aquisitivo, mas ele ganhava muito dinheiro porque a fazenda dele era só de agave. Lembrando que nós estamos aqui na feira de artesanato com o meu amigo José Maria Lima. Eu estou muito feliz por ele estar tá conhecendo um pouco da cidade daqui de Caruaru. Para mim é um prazer imenso ter esse, esse homem aqui na cidade de Caruaru, conhecendo um pouco de artesanato. E outras região aqui do nosso, do nosso estado de Pernambuco. Aqui, ó. Isso aqui é uma cortina feita, feita com concha aí, ó. Olha só aqui. Aqui nós temos aqui isso aqui. Qual, qual, como é que é o nome desse artesanato aqui? É a cadeira. A, olha, olha só, pra você que tá na sua área, ó, Uma cadeira dessa aí, ó. Bacana. Essa. Você dá pra dormir até um sono. Olha aqui as redes aqui, ó. Rede eu gosto muito aqui, ó. Olha só que maravilha aqui, ó. A rede aí começa de qual valor, termina de quatro valor? Tem de 80, tem de 100, tem de 100, tem de 150, tem de 250. Olha, outro balanço aqui, ó. Dá uma olhada aqui, olha Pois então, seu Milton, muito obrigado aí, Zé. Pode ser que se alguém vier aqui comprar com, com, com o senhor. Zé Maria ali no meu canal, viu? E Rob do Zé. Tchau, tchau, obrigado. Veja bem mesmo aqui, ó. Só artigo de couro ó. Olha ó. Chapéu de couro, cinto aí, ó. Bolsinho aí, ó. Muita coisa bonita mesmo, ó. Temos aqui até boné de couro aí, ó. imagina ali, ó. Aqui temos um rapaz dormindo aqui, ó. Olha o sexto aqui, ó. Olha só aqui, já, ó. Olha só, hein, aqui. Mais uma feira aqui, ó. Mais uma lojinha aqui, ó. Olha que bacana aqui, ó. Olha um monte de hominha aqui, ó. Pra quem gosta de time aí, ó. Tem aqui todos os... Os mascotes aqui, ó. A foneira aqui ó aqui ó o encheu nas candoras aqui ó Três. olha só aqui achei aqui um monte de colher ó 4 reais 56 vai aumentando aqui ó Um só aqui, ó. Do tronco de uma árvore. Do, ó, aqui, já, do tronco de uma árvore. O rapaz fez aqui um, uma juíra prática, pra cá pra, pra sair da, da, da claridade aí, ó. Fez uma coruja, gente. Olha Não é lindo, ó. Aqui é um pedaço de árvore. Um, um tronco, um pedaço, assim, ó. ó. O cara fez uma coruja aqui, ó. Desenhou aqui, ó. Se você não tiver cuidado, você vai, vai achar que é de verdade, ó. Que é muito bem feito. Né? Tem vida, né? O desenho quando tem vida é muito legal, né? É verdade, Olha, gente, que bacana aqui, ó! Show de bola! Quer dizer que esse aí é o segurança do. do é, né? Ele tava dormindo ali, ó! Acordou. Acho que ele, ele viu nós, e ele. Quatro, vem atrás, Quatro. Quanto que é cada um? O pano de prato que é pintado na mão é seis reais, o caderno é quinze reais. Aquele lá é quanto? É seis? É. Eu vou levar aquele lá, tá bom? Olha só, gente. 50 reais a vestidinha aqui, ó. Muito lindo, né? Olha só, gente. Aqui encontrei... Olha... Olha só. Encontrei aqui um cinto aqui, ó. Já vou levar um pra mim, ó. Olha, tem cinto de couro, ó. Olha só. Olha só, meu gente. O que eu encontrei aqui, ó. Vou levar aqui um presente pra minha esposa. Só tem esse aqui no manequim e eu vou levar, ó. Olha só, gente, aqui que eu encontrei. Vassoura de palha de carnaúba aí, ó. Show de bola aí, ó. Agora aqui, ó, nós passamos aqui, ó, na banquinha de pinha, uns conhece como ato aí, ó. Aqui uma estourou, tá, tá bem madurinha, umas abelhinhas aí, ó. 10 por cinco aqui, ó. Tá bem, gente, aqui nós estamos aqui na feira da planta medicinais aqui né? Sim, olha, é, é Medicinais, olha Olha só, que beleza aqui, ó. Belezinha aqui, ó. Várias plantas aqui, medicinais aqui, ó. Aí, ó. Olha só aqui, ó. Aqui as cabacinhas aqui, ó. Agora, ó, paramos aqui pra tomar o um lanche. Olha só, um pastelzinho de charque aqui com suco de laranja, né? Já foi uma coxinha aqui, e agora eu vou pro pastel. Olha só, esse é bom, hein? Eita, esse aqui é legal.